canção que inspira e pode nos levar a um estado de profunda adoração, uma linguagem poderosa que alcança as emoções mais profundas e encorajando a gente a um relacionamento mais íntimo com Jesus. A palavra de Deus nos instrui a sermos cheios do Espírito e uma das formas é através da música. Lá em Efésios 5, os versículos 18 e 19 dizem assim, não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Sejam bem-vindos em mais edição da ADEC TV. Nós estamos, claro, né, no quadro, no ADEC Music, e hoje nós vamos conversar, bater um papo com um jovem, com o um ministro de louvor, com o Reigny Matias, o Reisner é membro da Assembleia de Deus, Caratinga, aqui do Templo Central, Prata da Casa, um dos nossos ministros de louvor, integrante do Ministério Elo. E a gente vai ouvir um pouquinho da história dele, como ele descobriu, desenvolveu mais ainda esse dom que o Senhor deu. Tudo bem, Reisner? Isso aí, tudo bem. Seja bem-vindo, né? Muito obrigado mais uma vez aí. Prazer. Prazer, o pessoal já deve ter te visto aqui, por aqui, né, no programa com os jovens, no ADEC Music. E a gente hoje está aqui para ouvir um pouquinho da sua história com o Senhor, né, e até chegar, né, desenvolver esse talento lindo, esse dom, é um dom, né, que o Senhor te deu. Isso aí. É, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana que a gente vai passar aqui. Vamos lá. Então vamos conhecer um pouquinho. Reis, hey, você, eu sei que você já veio de um ar cristão, evangélico. Né? Já nasceu na igreja. Na verdade, não? na verdade, não. Não? tão conta pra gente. A gente tem o um por trás, né? É. é Assim, quando a gente fala sobre lar cristão, né? É, eu considero assim a minha casa, né? Eu, minha mãe, meu Sim. pai, meus irmãos. Se a gente for olhar no contexto assim, eu não vim de um lar cristão, né? Mas eu tive uma base muito grande que foi a minha avó. A sua avó. Né? A minha avó, ela... É, hoje ela é é membro da Shadai né uhum. aqui de Caratinga e assim desde sempre desde nova a gente brinca que ela já é irmã do Coque ela é conhecida <risos> lá como a irmã Penha Então ela sempre foi uma referência muito grande né para mim e foi até ela que nos incentivou a dar o start né é hoje a minha casa graças a Deus ela serve a Deus né e eu tenho como minha avó um, um grande né, é, meio aí para a gente hoje poder assim, dizer mesmo que eu e minha casa nós servimos. Ela foi o a canal. Deus. Ela foi o canal. É, vó, né? Poderosas vou. orações de <risos> vó, de mãe, não tem como. E, e, e você, então, ficou um tempo no Xadai? Sim. É, como a gente até estava conversando aqui no início, né? É, a gente estava falando sobre, sobre música e. Eu comecei com a música até antes mesmo da, de entrar né, para a igreja. E eu comecei, sim, aos 11 anos, é, abrir uma congregação da, da El Shaddai, lá onde eu moro, no bairro uhum. Santo Antônio. E ali, acompanhando a minha avó, eu e minha família, a gente começou né, ali a frequentar. Eu tinha ido algumas vezes, assim, né, quando criança, mas aquela história, né? A gente não, não firmava, né? Sempre ia de vez em quando. Mas o primeiro contato, assim, de congregar mesmo, foi na Euxadai. Você até me disse que, né, que começou a tocar por volta dos oito anos, mas Sim. não sabia que ainda cantava, só tocando. É uma coisa um pouco engraçada, né? Porque uhum. geralmente quando a gente começa com a música, a pessoa que canta, tava até falando, às vezes a pessoa com sete anos, seis anos, ela já sabe que canta. Eu não, eu comecei tocando violão sem saber que eu cantava. Isso eu fui descobrir é, justamente quando eu comecei a frequentar essa igreja de Euxadai. Daí é. você foi pro louvor e foi descobrir, foi desenvolver Então, na verdade, assim, eu lembro que eu comecei a tocar o violão né, E como a minha avó, ela também canta, né? Então, ela é assim, aquelas irmãs do coque gostam muito de arma mesmo <risos> Então, ela sempre me chamava, olha, vamos, sem saber que eu cantava Olha, vamos ensaiar um hino aqui comigo e tudo mais E quando eu comecei a congregar no Shaddai né, Eu tive um, um grande alicerce, assim, para eu poder entrar nesse... No, no, no louvor, né, começar essa caminhada, que foi o meu pastor, que é o pastor Pierre Coelho, né, da o também, que eu tenho, assim, tenho que citar o nome dele, porque foi uma peça muito importante nessa caminhada, né, que foi a pessoa que justamente ali com os meus 11 anos me colocou para cantar nos jovens, né, ele sempre brincava, tem uma vez que ele me ouviu cantar e falou, rapaz, você canta? Eu falei, olha, não sei, <risos> e vamos começar a aventurar. E ali ele foi, me levou, né, para começar a tocar, é, lá na, nessa congregação e ali eu comecei né, essa caminhada ministerial. Ministerial. E você chegou aqui na Assembleia em 2015? 2015. Tem exatamente seis anos. Seis anos. Seis anos. Hoje você é um dos nossos ministros de louvor. Sim. E eu sei que você tem uma voz linda, né? É um dom, assim, preciosíssimo. E rede, né? E a gente dando continuidade... É, você assim, que, é, que é dom o senhor sim. nos dá os dons né e a gente desenvolve esse dom não pode ficar escondido né a gente sim. não pode enterrar um talento e um dom Jesus até fala disso sim. você já tem músicas também autorais sim tem algumas músicas autorais inclusive algumas delas eu até já é, dei para o ministério Elo né uhum. a gente até apresentou a gente canta elas aí no nosso especial de Natal é, em os outros trabalhos, então tem sim, algumas músicas autorais. Você sabe quantas, mais ou menos? Carol, difícil saber. <risos> tem muita coisa que fica notada. Né? Eu gosto muito, assim, nos meus devocionais, eu sempre gosto de estar tá cantando e às vezes a gente está lendo ali a gente entra num, num ambiente ali de, de, de presença né? e a gente começa a escrever. Então, assim, eu tenho muita coisa guardada, muita coisa que eu até escrevi e não coloquei melodia, né? Tem coisa que eu coloco melodia, gravo e deixo guardado. Eu ia te então, perguntar isso. É, né, do, do, dos autorais, assim de onde vem a sim. inspiração? Qual é o seu momento? Então é nos devocionais. Nos devocionais, sim. São né? nos devocionais. Sim, é, eu costumo dizer que a música é muito momento, né? Então, assim, muita das minhas composições, ela vem do devocional, sim. né Às vezes o momento que a gente está ali e a inspiração realmente vem do céu, né? Vem do céu. Então. Sim. É, eu costumo conversar, até brinquei com, com o Léo uma vez, que teve uma música que eu, tava, eu tinha acabado de sair de um devocional, eu estava no banho, e aí eu comecei a mantutar aquela letra que eu estava escrevendo, e aí eu consegui colocar uma melodia. Eu parei o banho, peguei o telefone, gravei, depois eu voltei. Porque a gente sempre, alguns anos atrás, a gente conversando sobre essa questão de composição, a gente sempre brincava. Olha, quando vier algo na mente, né? Quando vier algo, assim, realmente que, que Deus colocar no seu coração, você para o que você está fazendo e grava. Porque se a gente esperar ali cinco minutos... Você pode esquecer. Já pode esquecer. né Então, assim, a gente tem que aproveitar a oportunidade. E, e falando, assim, sempre de louvor, né? No início eu falei, realmente, o, o louvor, ele mexe, né? Sim. A música em si, em geral, mexe muito com as emoções. Sim. O louvor, então, ele vai no profundo da nossa alma. Sim. E quando a gente fala, né? Então, eu falo assim, que a música é um, um poderoso condutor, eu acho, Sim, um condutor muito. assim para tocar no coração do homem. Sim. Então, a, disso nós sabemos quão grande é a responsabilidade do ministro de louvor. Sim, muito grande. Muito grande. Muito grande. E, e que né, tem que levar as pessoas, o ministro de louvor tem que levar através né, Sim. A, um, a um estado de adoração mesmo. Sim. E... e e isso precisa de um preparo. Sim, preparo. Oração e meditação na palavra. Muita. Muita? Muita. É, a gente costuma falar que a gente tem que saber o que a gente está cantando, né? Porque quando a gente... o louvor, ele é palavra. Né? Então, a gente tem que saber aquilo que a gente está cantando, porque se a gente canta, se a gente ministra algo que a gente ou às vezes não sabe o que está cantando, às vezes não vive aquilo, a palavra se torna, é, entre aspas, vazia, né? Porque você não sabe o que você está entregando, né? E aí, você não sabendo o que você não está entre entregando, você não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, assim, é, é uma grande responsabilidade, tem que saber, sim, o que está falando, o que está fazendo, e isso tudo a gente adquire nos devocionais, né? É leitura, é oração... A jejum. É jejum. É jejum. Então, é uma conjunto. responsabilidade muito grande. Falei, Reis, A gente estava falando de oração, né? Que é a base de todo o ministério. Oração, Sim. meditação na palavra. E se o ministro de da nós falamos também um pouco da responsabilidade que o ministro de louvor tem. Sim. E se ele deixa de praticar né essa, essa vida de devocional, de oração, isso ele acaba virando um profissional do púlpito? Sim, porque... É, vamos pensar o seguinte, né, se você, Deus te deu o dom de cantar, né, é, se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, sua voz é bonita, sua voz é bacana, né, é, eu ouvi uma pessoa me falar uma vez que quando a pessoa te perguntar isso, você fala assim, realmente sim, né, é graças a Deus por isso, né? a gente não tem que ficar acanhado, mas a gente tem que entender que acima disso nós somos adoradores, né, sim. então nós estamos ali para servir. E nós, sendo adoradores, né, estando ali para servir, a gente tem que praticar isso, porque senão vira só talento, né? Então, a partir do momento que a gente não tem esse devocional, não tem essa vida com Deus, a gente vira simplesmente menos cantores ali, fazendo uma apresentação, né? Então, quando a gente aprofunda na palavra e sabe aquilo que a gente está fazendo, sabe aquilo que a gente está cantando, a gente entende que nós somos adoradores, né? E depois disso... Nós somos ministros, né? então, antes de tudo, a gente está ali para adorar. Né? O pastor, nosso pastor, né? o pastor Gilberto, Sim. vem falando isso constantemente, Sim. que né? a unção começa ali no púlpito, Sim. Né? com os ministros de louvores, com quem vai subir ali. Por isso, essa, ele fala isso da importância da, né? importância da oração, de estar sempre meditando, orando e, e buscando né? essa Sim. unção. É, Regine, Antes da gente ir para um breve intervalo, né, acho que você vai cantar para nós, né, porque afinal então, de contas é uma deck music, né, essa lá. música é de sua autoria. É de minha autoria, é, essa música foi uma música que eu escrevi em um momento que eu estava, fui para fora estudar, né, eu costumo brincar que eu já fui sabendo que, que Deus iria me trazer de volta, mas eu fui teimoso, né, eu passei numa, numa federal, fui estudar engenharia fora, e Deus me pediu minha faculdade, né? Pra que eu voltasse. E eu atendi o chamado dele. E essa canção foi escrita, né? Nesse meado. E eu é, presenteei o elo com ela. Com ela? Isso. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Não quero mais viver pra mim. Te entrego os meus anseios pra viver os seus. Não tenho mais medo de ti. Na presença do Pai eu deixo os sonhos meus E eu venha diminuir E que em mim, Senhor cresça ah, E que em mim Senhor cresça Que tudo que eu fizer seja pro Teu louvor Pego os meus planos pra viver os Seus Que minhas veias sejam cheias de unção Vivendo na dependência da graça de Deus Hoje eu me alegro por estar aqui O Santo dos Santos é o meu lugar e Se passar presente neste ambiente Vem com a Sua glória e não neste lugar que tudo o que eu fizer seja por Teu louvor Te entrego os meus planos pra viver os Teus Que minhas veias sejam cheias de unção Vivendo na dependência da graça de Deus Hoje eu me alegro por estar aqui No santo dos santos é o meu lugar E se passar presente nesse ambiente Vem com a sua glória e neste este lugar em Jesus O teu amor em mim pra sempre Pra sempre a Ti, Jesus. O Seu amor em mim, pra sempre em mim, Jesus.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 Voltamos com a Deck Music, depois dessa canção maravilhosa, muito linda, Reisner. e voltando aqui, o né, que a gente estava conversando, a gente sabe, né, e nós somos instruídos sempre aqui na igreja, tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser com excelência. Sim. Nós falamos de oração, né, o ministro de louvor precisa estar em oração, meditação da palavra, né, dedicando ao seu devocional, mas também tem que ter a técnica. Tem, tem o estudo técnica. da técnica, porque nós, senão também não é com excelência. Nós tivemos uma mentoria com o com, com Tom Molinari, né? uhum. que é um, hoje para a gente é uma grande referência né? no, no louvor, na adoração hoje. E não é um cara assim que é muito conhecido, né? mas que é um cara muito é, eficiente no que ele fala, né? no que ele faz. E... A gente escandalizou um pouco quando ele, ele falou sobre essa questão. É, a gente até brincou, porque a gente, assim, a gente até brincou que a gente é acostumado na, na Assembleia a ter uma... A, como é que eu posso falar? Uma, algumas manias, né? alguns costumes. Né? E ele foi falou com a gente que é o seguinte, é, o Léo até perguntou para ele sobre a questão, olha, como é que você faz aí na sua igreja... Quando você vai convocar pessoas para o grupo de louvor, aí ele foi e falou assim, cara, primeiramente, se não sabe o que está fazendo, não tem o, o, o é. dom para aquilo, a técnica para aquilo não entra. E a gente já escandalizou. Aí ele viu que a gente deu uma escandalizada, ele falou assim, gente, mas não escandaliza. Por que que eu estou falando isso? É porque isso é excelência, né? Isso é excelência para o reino. A gente é, realmente, quando a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer com, com excelência mesmo para o Senhor. Né? As coisas elas não podem ser assim, é, feitas de, de qualquer maneira. Né? E aí a gente escandalizou, e eu acredito que muita gente ainda escandaliza com isso, né? mas se a gente for levar a fim, assim na palavra mesmo, é, isso é verdade. Tudo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente tem que fazer com excelência. Né? Tem que ter a técnica, né, que é o estudo. Sim. Que são os ensaios, Sim, ensaios que são muito importantes. muito importantes. Realmente, né? A gente não pode esquecer de nenhum detalhe. Não pode. É, e Regina, agora, é, eu sei que os louvores evangelizam muitas pessoas. Inclusive, o meu marido, uma das coisas que evangelizou ele foram os louvores. Sim. Quando a gente namorava, ele ouvia muito louvor, era dele, assim, ele já ouvia e, e, assim, isso foi bem antes dele, né, converter e, e tudo. E a gente sabe também o mover que o louvor Sim. faz. E queria que você comentasse alguma experiência e comentasse a respeito disso, um pouquinho desse assunto. É, eu costumo, né, estar tá sempre, às vezes, publicando algo, né, é, que seja uma canção. Agora, nesse tempo de pandemia, que a gente não estava podendo estar né, tá sempre nas atividades da, da, da igreja, saindo para fora, para outras igrejas. Eu até gravei com os meninos um espontâneo. Né, são 25 minutos de, de muito louvor, muita adoração, né, de pura música. E os feedbacks são, assim, é, é muito prazeroso ver o agir né, de Deus através do, da música, do louvor. Né? Muitas pessoas que, às vezes, me mandam mensagem falando que estava num momento difícil, né naquela hora ali, às vezes, estava é, pensando até em outras coisas, né? É, assim... Coisas, é, coisas ruins, mesmo Coisas ruins, né? Coisas futas. E, e, às vezes, viu aquilo ali, é, assistiu e mandou mensagem. Cara, isso me deu um ânimo, né? Trouxe isso um me deu uma esperança, né? E sempre, às vezes... Por causa de um story que a gente posta de 15 segundos, a pessoa fala, olha, cara, meu dia estava complicado, eu ouvi isso, me trouxe esperança. Então, isso é muito gratificante, né? É, de ver que Deus Ele age mesmo através da música, né? E a gente até estava conversando aqui, né? no, no, no intervalo, que eu tive uma experiência de ver uma pessoa falando que o louvor, a música, né? Ela não salva, ela não cura, não liberta. que O que salva, cura, liberta é só a hora da, da pregação, é só a hora da palavra. Né? Mas o louvor, ele é palavra, né? Ele é palavra. Se ele não tiver a palavra, ele não é, não é louvor. Então, eu até queria, até trouxe aqui, eu queria usar justamente a palavra né, para isso. Aqui em 2 Crônicas 5, Lei quatro versículos aqui. Uhum. É, aqui no, no capítulo 5, é, eles estavam transportando a, a Arca da Aliança né, para o templo. E aqui no versículo 11, fala o seguinte. Então, os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se purificado, é, Estivessem ou não de serviço aqueles dias. Os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam de pé, ao lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes, tocando trombetas, os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantando as vozes e louvando o Senhor com essas palavras. Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor, com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade ao seu serviço, pois a presença gloriosa do Senhor encheu é, o templo de Deus. E eu acho muito bacana porque que eles falam que eles entoavam o louvor, louvor. dizendo o seguinte, ele é bom, o seu amor dura para sempre. Isso está onde? No Salmo 136, né? Azar, é um salmista? É, lá no Salmo 136 vai dizer, louvai o Senhor, porque ele é bom, né? e o seu amor dura para sempre ou seja é, eles entoavam palavra, né? palavra e o louvor ele é palavra né ele tanto cura se, sim ele se incura, salva ele liberta, liberta. Ele salva porque se ele não for igual a gente falou né alguns minutos atrás se ele não tiver a palavra ele se torna uma apresentação né então, uma mera apresentação uma mera apresentação então ele sim cura ele liberta e ele salva porque é a palavra de Deus né ele age através da palavra. Ele evangeliza. Evangeliza e muito. Muito, muito. A música hoje ela é muito. A gente vê muitas pessoas sendo evangelizadas através da música, muito. né? Muito. É, muita gente que às vezes não teve nem contato com a igreja, nunca leu uma Bíblia, mas às vezes de sentir, é, de de ouvir aquela música, ela fala, olha, cara, eu senti algo, né? Diferente. Isso, isso me, me encheu. Né? E eu quero conhecer mais disso né? E ali começa esse processo de evangelização Eu te falei do Léo, meu marido né? Que é um exemplo E hoje está aí, gente tá aí. E, Como diz o nosso diretor Moisés Também no intervalo, o louvor também abre portas Abre, né? portas. <risos> abre portas Literalmente abre portas Esse caso a gente conta depois Agora a gente vai chamar, vai ele chamar. Só para contar esse caso hey, E falando de louvor agora Tem algum que te tocou profundamente até hoje, que falou com você né, nessa sua caminhada. A gente sempre tem algum especial, né, que às Sim. vezes mexe mais. Existe esse? Tem, tem. Assim, a gente sempre tem, tem louvores que tocam a gente, né? Desde o início da caminhada uhum. até agora. Mas tem um louvor que eu gosto muito dele, né, e que realmente me deu ânimo nessa, nesse momento difícil que a gente está passando de pandemia. Né? E eu tenho o prazer de cantar ele sempre. Então, -se Mas, vamos lá. A alegria, Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Que ainda que a figueira não floresça E que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E que não haja fruto na vide em que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei eu me todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio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 alegrarei todavia me alegrarei todavia, eu me, alegrarei, todavia eu me alegrarei nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar em nome de Jesus. Lindo demais, Isso, né? A nossa alegria, ela vem do Senhor. É muito lindo esse louvor mesmo, maravilhoso. É... E Reis, né? Falando de pandemia, falando de várias coisas, momentos difíceis, momentos difíceis, mas, é semana, você vai completar né, mais uma primavera. Deixa o meu filho ver, não você fala vai nisso. Contar, vai contar a idade. É, vou contar a idade, gente. Eu falei assim, meu Deus, eu tô velha. É. Primavera, diz meu filho, que essa linguagem pertence ao <risos> <celular. risos> Completar, é, mas um, é. você vai fazer 20 anos. 20, 20, anos. Aninhos. 20 aninhos. E hoje, né, vamos lá, um jovem, 20 anos, Evangélico, né? antes de tudo cristão. Sim. Da, Assembleia de, da Deus. Assembleia de Deus. Aniversário. Sim. Sei também que você já né, tem os seus negócios, já trabalha. Sim. E, e é jovem. Nesse Sim. mundo, é difícil? Como conciliar? Sim. É, torna difícil. É... As dificuldades, né? Isso. Ah, sim, é, todos nós temos dificuldade, né? Mas eu acho que o, o jovem ele ainda tem um pouco mais de dificuldade, porque eu vi uma vez um pastor falando e eu acredito muito nisso. É, muitas pessoas às vezes crescem né, no, ali no, no meio, né, né crescem ali de um, de um lar evangélico e às vezes ela chega no, na fase da adolescência ela acaba se desviando do caminho, né? Às vezes, são algumas pessoas acabam se desviando porque querem, né? Querem experimentar daquilo. Outras pessoas acabam se desviando pela curiosidade, né? Então, assim, o momento aí a gente pode falar de os 13, 14, até os 20 anos. Sim, tem uma... Um, um, é um tempo bem difícil, né? Tem várias dificuldades, né? Até porque a gente viu o pastor Gilberto né, comentar no, no, no, no último culto, que muitas coisas lá fora, se a gente falar que, que, é, que é ruim, a gente vai estar tá mentindo, né? Porque não Porque, é, né? é, não teria, senão não seriam coisas atrativas que tirariam pessoas aqui de dentro, né? Mas eu, como uma pessoa que já passei, é, é, já fiz escolhas do, da qual eu não me orgulho, né? Eu tenho muito o que falar para todos os jovens que o melhor lugar é estar aqui mesmo na casa do Senhor, Ninguém perde em estar aqui, pelo contrário, né? Muito Só bem. ganha, né? Então, assim, a gente tem muita é, muita dificuldade ainda, mas eu creio que a palavra de Deus ela é bem maior que isso tudo, né? E pode... não somos nós quem quem convencemos, né? É a própria palavra e eu creio demais isso. É, eu acho que também você fala nessas né, escolhas, né, que eu não me orgulho Sim. depois não são mas são todos experientes. Sim. Sim e que no final o que importa é que a palavra aquela que fica, aquela que fica guardada né, né? Fica a sua coração. palavra né assim, guardada no meu coração para mim não pecar contra ti é, eu te perguntei isso porque hoje todos nós somos muito bombardeados né por tudo Sim. muita informação tudo muito rápido e eu imagino para os jovens né eu, eu já totalmente tô tô entrando na fase com os meus filhos nessa já adolescência Sim. um já na adolescência outra na pré e eu sei que não é fácil não é fácil não é fácil porque o, o, o que o mundo oferece, Sim. você fala, não é ruim, né? Sim, mas eu, eu, eu creio muito, igual a gente está falando, muito de palavra, né? Eu creio muito na palavra. E a palavra, né, diz, né, ensina a criança no caminho, no caminho que ela deve andar e ela não se desviará dele. né? Então, assim, tudo também tem um, um, um por trás disso, né? Então, assim, é, hoje são muitas pessoas que têm o privilégio de crescer aqui dentro, né? Da, da casa do, do senhor de nascer em berço evangélico né? e graças a deus muitas dessas pessoas é, crescem ouvindo a palavra conhecendo tendo esse hábito mesmo né é, e a gente também tem muita dificuldade porque muito, muitos jovens hoje não não não cresceram lá cristão ou às vezes nunca frequentaram a igreja né e é justamente esse o nosso papel né aqui dentro Hoje nós temos aí, igual a gente já falou, o Ministério elo well, que é um ministério de Sim. jovens, né? Então a gente preza muito isso, né? resgatar os jovens, porque é, o mundo está precisando disso, né? Tem tá muita gente né, perdida, que tem chamado, com seu ontem mesmo eu estava conversando com um, né? Que foi dos nossos aqui e que está de novo aqui com a gente, né? Fiquei muito feliz de saber disso, porque é para isso que a gente está aqui dentro, né? A gente está para servir... A gente dá para adorar e também para levar a palavra para alcançar outras vidas, né? E não somos legais, né? A gente Sim, também não, se diverte, gente... né? Fala, não é legal? Aqui é que é só... A gente também se só diverte um e a gente não sente falta né? lá Sim, fora, não. Não sentimos graças né? É muito bom, né? Sim. As pessoas têm que vir que... quebrar aquele preconceito Sim. e provar um pouquinho disso aqui, né? Sim. E, Reide, hey, nós vamos ter que encerrar por aqui. Nosso tempo está acabando. Né? A gente ficaria aqui muito mais tempo ouvindo várias canções, se louvando. <risos> Mas eu queria que você encerrasse. né? Eu já vou me despedir. Depois você vai encerrar e se despedir também. Beleza. Né? Um grande abraço para todo mundo que nos acompanha. Continue acompanhando toda a programação do ADEC TV. Nós também estamos lá no YouTube. Vai lá, todos os quadros vão para lá. E... Nós devemos nos apresentar ao Senhor como obreiros aprovados. Está lá em 2 Timóteo. Obreiros aprovados pelo Senhor. É, Deus deu a cada um de nós dons e talentos, mas para a sua própria glória. E Ele deseja que a gente use os dons e os talentos para honrá-lo. Né? Ele nos deu pela graça, pela oh, grandiosa Deus. graça dEle. Então é tudo dEle, para Ele e por Ele. Deus os abençoe. Deixe sua vida sem eu merecer, sem culpa, e sem pecado, se entregou em poder e majestade. Ressuscitou. Pego toda a minha vida a Ti, Senhor, e tudo que eu fizer seja pro Teu louvor. Quero servir, servir a você